pra mim e pra você. a Tá bom, já que eu tô aqui. E aí, gente? Eu sou Tayane Tayane. tá, tá Tayane <risos> Yes. <laughs>